De quantos instantes é feita uma vida? Amor B criou o Florada Tirol. para você que enxerga a vida nos detalhes. No bairro mais desejado de Natal, em harmonia com a natureza e no centro de tudo. Aproximando você do que faz seu dia mais leve e com tempo para viver o que realmente importa. O um mergulho na felicidade o bem-estar de todo dia. O prazer de brincar livre. A paisagem que aflora da janela. E o aconchego em família. Florata Tirol. A vida é sua casa. Moura do B.